Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou-vos dar vários truques para usarem o vosso telemóvel para tirar as vossas próprias fotos criativas. Por isso, se vocês quiserem ver que dicas é que eu tenho para vocês, é só continuar a assistir e espero que gostem. Eu preciso começar com limpa as lentes. É mesmo muito, muito importante, acreditem em mim. Já tirei fotos com a lente suja e ficam fotos super desfocadas e fotos com lente limpa ficam contrastadas com cores vivas é muito, muito importante, acreditem em mim. Este vídeo vai ser dividido por categorias e esta categoria é o efeitos e filtros e o primeiro truque que eu tenho para vocês é o truque do espelho. Este truque eu descobri sozinha, por acaso, eu estava com este espelho de aumento e reparei que quando eu o colocava perto do telemóvel, o telemóvel não sabia muito bem onde focar, por isso o fundo à volta do espelho ficava super super focado com aquele efeito buquê, o que estava dentro do meu espelho ficava super super focado e achei este efeito tão engraçado que queria partilhar com vocês. Se vocês tiverem um espelho de aumento em casa testem isto. Outra coisa que eu adoro fazer são os filtros coloridos e eu faço-os muito facilmente com os meus óculos de sol. Eu tenho vários com vários tipos de cores, estes aqui são mais alaranjados e criam este efeito assim, laranja, super super bonito nas fotos e para vos mostrar, também tenho estes aqui avermelhados e dão outro tipo de filtro. Por isso, se vocês tiverem óculos de sol de várias variedades, de várias cores, testem esta dica a sério. O efeito calusoscópio. Este efeito vocês podem fazer com vários objetos, eu por acaso tenho estes óculos, fui mesmo procurar no Google óculos caloscópio e saiu-me isto e comprei logo, foi muito barato, mas vocês também podem procurar pendentes parecidos com estes ou até mesmo desmontar um caloscópio e retirar a lente que está lá dentro para criar este tipo de efeito e eu gosto mesmo muito, muito, muito disto. E hoje vou-vos explicar a multiplicação simples. E eu já vos expliquei uma vez como fazer isto no meu canal, mas esta é a forma mais simples que eu consegui arranjar para vocês e vocês precisarem de grande coisa. Por isso o que vocês vão ter que fazer é começar a filmar no vosso telemóvel, claro, começar a colocarem-se na pose que vocês querem. Esta é a minha primeira posição e vou parar um bocadinho, depois vou para a minha segunda posição e vou parar um bocadinho para conseguir ter a foto exata que eu quero e depois na terceira posição. Depois o que eu vou fazer é retirar estas três fotos principais do meu vídeo e eu vou-vos ensinar como vocês podem fazer isso mais à frente no vídeo e depois só precisamos de editar as nossas fotos em qualquer editor de imagem. Vocês só precisam de colocar as três imagens por cima uma da outra e depois ir retirando o fundo extra para mostrar a imagem que está por baixo. Tenham também atenção às sombras, que é muito importante para ficar mais realista e a foto final fica assim sem vocês terem que fazer grandes esforços. Este é o efeito reflexo e o que vocês só precisam fazer é colocar outro telemóvel ou colocar uma superfície refletora perto da lente do vosso telemóvel e isso que faz é refletir a imagem que nós estamos a ver também para essa superfície e fica uma foto com objetos duplicados e há várias formas de vocês poderem usar este tipo de fotos vocês podem usar a foto assim, em que tem um objeto real e depois o um refletido vocês também podem rodar a imagem de forma que o refletido pareça ser o real e outra coisa que vocês podem fazer é pegar nessa imagem refletida, recortá-la e usá-la como se fosse a imagem real e como tem uns efeitos desfocados nos lados, cria um efeito super giro numa foto e as pessoas também vão ficar muito curiosas de saber que efeito é que vocês usaram na vossa foto. Ok, este truque para o pôr do sol perfeito sempre é uma coisa que eu faço já há muito tempo e é uma coisa que algumas pessoas não sabiam, por isso, caso algum de vocês não saiba, já fico contente por ter ensinado neste vídeo, é uma coisa mesmo muito simples, vocês só precisam de apontar para o vosso pôr sol, clicar, no vosso ecrã e depois quando aparecer um menos e um mais, reduzir tudo para o um menos. Dessa forma as cores do vosso por-sol vão sobressair mais e vai-se perceber muito muito melhor como é que o pôr sol está na realidade e é um truque que eu adoro fazer porque o pôr-sol fica sempre, sempre perfeito. Ok, a técnica do flash colorido. Vocês já vão precisar de post-its ou de papel colorido. E, neste caso, como um post-it já tem aquela cola num lado, eu só preciso de colar <risos> o meu telemóvel e ele fica lá. E é só depois tirar uma foto ou gravar um vídeo e fica perfeito. Se vocês não tiverem post-it ou se fosse o post-it não colar, vocês também podem colocar a vossa capa do telemóvel por cima e assim o vosso filtro colorido fica sempre no sítio e não sai. Ok, vamos então entrar para a categoria de formas de tirar fotos sozinhas. A primeira é o temporizador mais o comando. E quando eu falo de comando, pode ser esse tipo de comando que é incrível ou pode ser mesmo os vossos fones de telemóvel e usam os botões para tirar a foto. Por isso, pode ser qualquer um deles porque funciona como comando. E eu gosto muito de ter temporizador porque assim tenho tempo para esconder o comando, esconder os fones e conseguir fazer a pose que eu quero. O temporizador é muito fácil de acionar, só precisam carregar neste botão e escolher o tempo que vocês querem utilizar, é tão simples quanto isso. E as fotos ficam muito, muito bem porque eu tenho esse tempo extra para tirar a foto e fazer a pose que eu quero. Outra coisa que eu faço é utilizar o temporizador e da mesma forma como eu usava os fones no mais ou no menos para tirar a foto, o que eu faço aqui é usar o mais ou o menos do meu telemóvel para tirar as fotos. Qualquer um desses botões dá e não preciso de ir diretamente clicar no botão do ecrã porque não consigo. E como eu tenho o temporizador acionado, é só carregar no botão, ir para o sítio onde eu quero e tirar a foto. Eu gosto muito de usar este tipo de função quando eu estou muito perto do telemóvel, como está a acontecer agora. Outra coisa que eu vos aconselho a tentar perceber se o vosso telemóvel tem é a função de gestos ou a função de voz. Eu adoro usar a função de gestos eu só preciso de colocar a minha mão à frente para dizer que quero tirar uma foto e como tenho o tempo de acionado, tenho 2 segundos novamente para tirar a minha foto, por isso funciona muito bem porque assim consigo esconder a minha mão e colocá-la no sítio certo porque tenho tempo suficiente, por isso vejam no telemóvel se vocês têm essas funções porque funciona como um comando, a vossa mão ou a vossa voz é um comando e isso é absolutamente incrível e poupa-vos muito, muito tempo. Disparo contínuo, este troco vai-vos dar muito jeito, principalmente quando vocês estiverem a fazer fotos de movimento e o que vocês precisam fazer é pressionar no vosso botão para tirar a foto e não largar o botão e dessa forma ele consegue tirar até 100 fotografias e gravar-vos todo esse movimento que vocês fizeram. Se vocês tiverem um comando, vocês podem ter o comando perto de vocês continuarem a pressionar o vosso botão do comando até acabarem o vosso movimento e depois ver todas as fotos e escolher a vossa melhor para guardar. É uma funcionalidade mesmo muito boa, principalmente para estas fotos com mais movimento que vocês querem apanhar o momento exato, o melhor foto possível. Se vocês nunca ficarem bem à primeira nas vossas fotos, vocês podem fazer um truque que é não tirar fotos, mas filmarem-se a tirar fotos com o vosso telemóvel a gravar e fiz algumas pausas à frente do meu telemóvel e quando acabei só percebi o abrir no meu telemóvel, carregar no botão reproduzir vídeo e depois vamos ter que clicar no ecrã para nos mostrar mais opções para esse vídeo e vocês vão encontrar um botão, um botão que tem um ícone de uma imagem e só precisam de clicar nele para tirar uma foto e é tão simples quanto isso. E vocês podem parar o vídeo e andar com a vossa mão para ver qual é a melhor foto, qual foi a foto que ficou melhor e para tirar as fotos que vocês quiserem. Fotografia em movimento. Esse tipo de função tentem ver se existe no vosso telemóvel porque se existir vai ser incrível para as vossas fotos e porquê. Vamos imaginar que vocês estão a tirar uma foto. Se vocês tiverem esta funcionalidade acionada, o que isso faz é gravar-vos os segundos anteriores à vossa foto ser tirada. E às vezes esses segundos antes são fotos incríveis que vocês nem sabem que estão a acontecer, por isso se por acaso isso acontecer, se vocês tiverem esta função acionada, vocês podem ver esse vídeo e ver se existe alguma foto que vocês gostem e vocês só precisam de gravar esse vídeo se gostarem de alguma foto e depois é só retirar a foto como eu os ensinei no truque anterior. Por fim, eu queria-vos mostrar como é que eu arranjo suporte para tudo. Eu uso o meu telemóvel para tirar fotos, a maior parte das minhas fotos agora, ultimamente, tem sido com o telemóvel, e eu arranjo forma de tirar foto, de arranjar suporte em qualquer lado. e nunca ando com o meu tripé ao lado porque não sinto que haja necessidade. E, por exemplo, neste caso eu coloquei o meu telemóvel sobre um recipiente para o sal e às vezes não é preciso mais nada para alguma coisa funcionar. As fotos ficam giras na mesma, ficam com um ângulo diferente e eu já vos mostrei várias formas de vocês usarem o vosso telemóvel em qualquer lado, por exemplo, fazendo esta estrutura de livros e colocar o vosso telemóvel na horizontal, se vocês quiserem na vertical é só colocar mais livros para cima. As possibilidades são imensas, como eu vos mostrei várias vezes, por isso espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e estes são alguns comentários do vídeo da semana passada e aqui à direita estão algumas fotos... Vossas, onde vocês usaram a minha hashtag Lava Maria. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham divertido e tenham aprendido alguma coisa nova. Espero que vocês tenham gostado mesmo muito e vemos no próximo vídeo. Tchau!